Não sei agora, porque você falando no Gama, já estamos aqui com mais um vídeo de... Midnight, Libri. Esse joguinho super convidativo, né? Eu tive que rejogar essa bosta. Muito chato, gente, vocês não tem noção. Hum. Que lindo. Que foi esse? Bom, enfim, sério, é muito chato isso. Tem que rejogar o jogo. Bom, eu lembro que eu tinha parado na frente do banheiro, né? Então, <risos> Pepsi, Oh, eu quero, BD. Super, tá trancado. Bam, bam, bam, bam, na como é que era a música lá? É. olha para um lado, olha para o outro. Olha para um lado, olha para o outro. Dance. A dança da mãozinha. E no final vai dar uma rodadinha. Eu não quero mais jogar Midnight Library. É muito sinistrão. E, né, banheiro. Existe lugar mais assustador que o banheiro? E provavelmente é o banheiro Que porra. <risos> é, mano, é tão engraçado que chega a ser assustador, gente. Ele tinha uma... Aí só a cabeça mexendo. Eita, não tem física. coisa na parede as mesas dos computadores o último banheiro feminino né gente <risos> brincadeira dance a dança da mãozinha e no final vai ter uma cabecinha dance a dança da mãozinha e no final vai ter uma cabecinha de capeta e de capeta a cabecinha vai te olhar vamos ver. E o banheiro masculino. Nossa, a gente... Tá bom, né? Nossa, a gente tem uma coisa que eu odeio. É banheiro masculino público. É uma bosta. É chaves? Agora você abre uma... Você <risos> tem uma coisa que eu odeio. É banheiro masculino público. Nossa, é nojento. Eu não sei das mulheres, né? Mas... Sei lá, parece que tem gente que faz... Tem gente que faz questão de errar. E mijar, tipo, na parede. no teto Então é, é nojento. Tipo, se eu tô fora eu evito ir no banheiro público. Não dá. É muito nojento. O povo, tipo, parece que... Acho que tem uma mangueira, sabe? Aí... É muito escroto. Olha a boneca que toca piano com o pé. Ai meu Deus, eu tenho que achar, da onde que eu desci? Tá, ali é o banheiro, então eu desci dali. Audiovisual room. Olha pro... pro outro. Mano, eu, eu, vou, eu vou tentar zerar esse jogo agora, de tipo, direto. Porque, né. Vamos agora seguir reto. Porque, senão eu vou ter que rejogar tudo. Eu não tô afim, eu não tô, sabe. Ah, aqui. Ele falou que era o do canto. Então é isso. Vamos jogar um Facebook. Ai que lindo gente. Olha, que lindo! Uau! Aqui. <risos> Parece, como é que mano, me diga, como é que, tava escrito no negócio, como é que você define a chave, você pega a chave, cheira ela assim, tem cheiro de audiovisual, então bora lá, é tipo, sei lá mano, é <risos> muito bizarro, eu achei que ia ter que descobrir agora, então vamos lá, sala de audiovisual, aí aqui vai ter uma chave pra lá, com certeza. Uh, vai aparecer alguma imagem do capeta? Eu fui até a livraria na última semana E fiquei preso Então tem alguma coisa estranha acontecendo com esse lugar Eu fico ouvindo sons estranhos Eu vejo alguma, algumas pessoas estranhas Eu não sei se eu posso sair vivo Aquelas coisas acontecem aqui e me deixam assustado Vire para trás Ai meu Deus eu virei pra trás, o AVG minimizou meu jogo. Ah, não, não, não. Calma, não. Não faz isso comigo, <risos> AVG, filha da puta. Voltando. Ai, que saco, o maldito AVG bugou meu jogo. Eita, não tá com os olhos agora. Ah. Tá bom Parece que é a chave da sala de audiovisual Vamos lá. Agora nós estamos indo na sala de audiovisual, né, gente? De novo Só lá, olhe para trás Aí na hora que eu olho para trás, minimiza meu jogo Vamos lá. Eu vou para a livraria na última semana. Fiquei preso dentro. Essa é a minha última mensagem. Aconteceu alguma coisa nesse lugar. Poderia ouvir o som das pessoas andando. Eu não sei se eu vou sair vivo. É, alguma coisa está me assustando muito. Eu deixei a chave na mesa dessa sala. Vire para trás. Watch essa que era pra ser um Troll, tipo, vindo pra trás, a pessoa vir e não tem nada no arquivo que coisinha mais bonitinha, né? Super É tipo, sei lá, muito... Esse jogo até que é interessante a história, você fica preso na livraria, pá. Mas ele é muito forçado, sei lá, tipo, vai numa sala, e na, na sala vai estar tá a chave da outra sala, e na outra vai estar tá, da outra... Não, não é, é tipo, sei lá, eles podiam colocar algumas salas e nem tinha nada dentro. Era só pra completar a biblioteca. Olha pro lado, olha pro. Eu tô com medo desse joguete. Ai! Eu não vi. Nossa senhora, esse. Caralho! Me arrepiou, na boa. Olha, nossa! Foco, câmera. Foco no braço, câmera. Foco no braço. Não vai dar. Nossa! Uh. É que eu acho que o jogo ficou tão quieto. O jogo todo, quando veio nessa parte... Nossa senhora, quase que eu morro. E o susto deve ter sido uma bosta. Eu, eu queria saber o que essa coisinha faz. Será que ela abre a porta? Não sei. Vamos lá na frente. Eu só, a única coisa que eu vi no susto foi tudo vermelho e o meu personagem dizendo WTF. Só isso. É, eu, eu tenho quase toda certeza que esse jogo é BR. Sei lá, até a marca lá. Pepsi, beleza. Aí Coca-Cola. Claro, o nome é assim, só que nos Estados Unidos... Eu... Que eu... Não é só Coca-Cola, é principalmente Coke. Vamos ver. Espero que eu tenha aberto. Porque abrido não existe, né, gente? Vamos, Vamos maneirar aí no português. Ah, abriu. vale pro lado, olhe pro outro. Nossa, essas estátuas gigantes. Eu acho que eu posso sair pela porta pr principal. Vamos lá, então, pra porta principal. Provavelmente tá nessa linha, porque bibliotecas são assim. Olhe pro lado, olhe pro outro, oh, prepare pra morrer que o bicho vai me comer, olhe pro lado Que isso? Ah, uma parede, caralho! Eu não tô na biblioteca, eu tô no... Olha lá, que isso, não sei descrever, mas eu tô no... num castelo, olha e eu tô vendo o céu estrelado É aqui a porta principal? Ah, Coca-Cola. Apenas Steph. Não tinha a porta principal? Eu vou ver esse brilho. Vai ter alguma bosta aqui. Só isso? Achei que era vivo, ah, achei a porta principal, ela falou, você acha que você consegue sair daqui, veremos então, foi um negócio mais ou menos assim. Oh não, a porta está trancada, eu tenho que checar o jeito de sair daqui. Bom, provavelmente deve ser aqui, na área só de staff, é a única área que me chama a atenção aqui embaixo. Eu sei que eu não posso entrar, mas eu sou o zoeiro Sou o zoeiro Nada ah, Nada Nada Nada Talvez eu vou ter que vir aqui depois, porque esse jogo funciona Ah, Um livro Meu Deus, gente, é pra Underwear parking, é tipo, sei lá a área de baixo. Ele falou que eu tenho que olhar aqui. Vamos rodar aqui embaixo. Só ler de novo o que ele fala. Olha pra um lado. Olha pro outro. Cuidado pro bicho não te pegar. É, não dá mais pra falar. Vamos ver. Uau, mesmo. Ó, tô me chamando na Steam agora. Eu não posso dar o tab gente. Para, por favor, de me chamar na Steam. Ah, é aqui. Sala de cópia. Eu não posso apertar o tab senão vai recomeçar tudo. Eu já tô tão longe no jogo. Talvez eu possa achar alguma coisa nessa sala de cópia. Provavelmente, do jeito que esse jogo é. <risos> Típico, eu vou ter que dar a volta. Aí quando eu olhar pra trás vai ter um satan aqui. Aquele hipster de óculos. Olha um lado, olha outro. Eu não devia ter deixado a Steam aberta. O quê? A impressora? Ah, eu não vou ficar olhando pro, pra impressora, não. Eu vejo a impressora depois. Ó, oh, uma animação da folhinha caindo. Tá, agora vamos ler. Books 137 um, Chave da galeria está na área da Steph. Tá. A porta principal está com o Jason. Tem ela. Steph. Jason Sand. 18. Vamos saber que ela abre 18. Então eu uma coisa errada. Aqui é. Gente. É como eu tava dizendo, nesse jogo, é livraria à meia-noite, midnight é meio da noite, Me... tipo, à meia-noite. Sabe que horas que estamos aqui? Duas da manhã. E não a meia-noite. Uau, revelações. Mano, eu vou, eu vou andando pela perna. Nossa, eu tô vendo as estrelas, velho. tô no espaço. <risos> é a galeria espacial. Teve graça. você tá vendo que eu vou morrer, mano. Eu vou levar um susto. Vai ser tão grande que o Johnny vai sair da cara. Quem é o Jason? A área da Steph. Você é o Jason? Não, você não é o Jason. Ah, Jason. Agora eu tenho que ir pra galeria. Ah, tem uma... Ah, esse jogo podia ter um botão correr, né? Deve best coisa ever. Vamos lá, pra galeria. Andando nesse castelo gigante. Mano, eu, tô... eu acho que não tem teto. essa que tem. Tem sim. Pra tentar esconder as estrelas. Por que colocaram umas estrelas, né? Só deixar um fundo preto. Ou será que eu vou lá fora? Olha lá, errinho de textura. Bem de leves. Eu perdoe, eu perdoe esse cara. Isso, isso é normal em produção de games. Indies ainda. Eu acho que esse cara... Tipo, sei lá, se eu não me engano... Se eu não me engano, tá, gente? Esse... Puta, agora que eu notei. Ah, minha câmera parou. Ai, meu Deus Meu Deus, tá cada vez pior essa gravação Primeiro é o Sky Alguma coisa grande quebrou Sei lá, cara, o que foi Ah, mano, gente é, Não é pra jogar esse jogo Tá cada vez pior Primeiro o jogo travando, depois é o outro Nossa senhora Tá difícil gravar é o jogo crash, depois ficam falando comigo no Skype. Ah, achei a galeria. A galeria era aqui embaixo, eu dei a volta. Sala de segurança. Ah. Parking. Ah, é aqui o parking. Sala de conferência. Ah, não vim aqui ainda. aqui. Olha por ah, gente. Eu tô muito azarado, é o jogo crashando. Tá, ainda vou ter que vir aqui depois de novo. É o jogo crashando, é o bagulho minimizando, é a câmera não gravando, é é uma série de fatores aí me atrapalhando. Novos livros. Galeria. Tava do lado, dei a volta no negócio. Deuses. Saturno. Round. Mr. Fox. Anjo caído. Keloid. Neo City. Separated. Hum, tem umas artes bem bonitas aqui. Chave pra quê? Go to hell! para a palaçada... Nossa! Mudou. Vá para o inferno. Vá para o inferno. O que aconteceu com as pinturas? Não sei. Diga você. O que, que você acha que aconteceu? Ficaram pretas e. Escrito. Vá para o inferno. Ai! Eu disse vá para o inferno. Tá bom, cara. Calma. Calma. É nas. É, é nas. nas, nas é no sábados que, é, que se vai, viu? Não é, não é agora não. Relaxa, aí sala de segurança. O banco tá tudo aqui, aqui do lado. Agora que o mongo chamado Gamox, descobre, vamos abrir. Sala de segurança. Vai abrir uma, as câmeras vai abrir com um monte de olho. Por que, é que eles não colocaram uns GIF de olho mal tipo minha? Ia ficar bem demais. Ou não? Mais bonito. Que lindo, gente. Ai, que coisa mais bonita. Tem um monte de, de gente ali fofinha. Vamos na parking. Eu não tô gostando da parking. Eu não tô gostando da parking. Meu carro está aqui. Ah, estacionamento. Tá, agora eu sei o que é parking. Cara, por que você não sai? É o Phoenix Wright? É o Phoenix Wright, gente Eu acho Parece Pulando de um lugar pro outro Vai sair isso daí Vai fazer igual aquele jogo lá Vai quebrar tudo É meu carro aquele Pior que tá chovendo aqui. Se duvidar, ainda vai acabar a luz aqui. Tem que abrir essa porta. E ir embora. Ué, por que, que tem mais de um carro aqui? Esse é meu? Esse carrão lindo? Fuck. Não, não me assustou não tentando modelar o carro. Bom, tá melhor que eu modelando, né? Eu não modelo, eu ia fazer esse carro um, um cubo. Eita, moço, ele vai me matar. Ô, moço. Bom, ele não me assustou, tá ótimo. Finalmente eu posso sair agora. Esse carro vai virar e vai me atropelar. Ou já já. Te, eu já tô até imaginando como é que vai acontecer. Eu vou dar a volta por aqui, porque é mais seguro. Eu vou. Eu tô até vendo o que vai acontecer, gente. Eu vou entrar no carro e ele, aí eu vou virar pra trás e ele vai estar tá lá, ou eu vou olhar no espelho. Se eles conseguirem fazer essa mecânica. Eu vou olhar pro espelho e aí vai ter o capeta. Vamos embora a pé. Pior que dá para ir a pé? Ah, eu ia de boa. O que é aquilo? que eu estou tendo alucinações. Ai, ah, que medo. Eu tô com medo, gente. Tem que me acalmar. Ah, eu estou livre agora. Então vai, fi. capeta do meu lado. Do outro lado. Corpo achado dentro da, da livraria Um corpo achado dentro da livraria essa manhã é, Acharam o carro e o corpo No estacionamento A polícia veio investigar a livraria Mas só acharam muito sangue e coisas estranhas Eles contataram o FBI para dar uma olhada Sobre o que aconteceu o FBI Fechou toda a livraria para investigar. No último mês, 40 crianças banidas de... sumiram dentro da livraria. E agora, um homem assassinado. Essa... A meia... A meia... Ah, o nome... Será que o nome da livraria é... Livraria da meia-noite? É... Assombrada? Gente, eu tive um infarto naquele negócio. Livraria da meia-noite. Feito por... venderam né? Feito por Ching Wei. Quem escreveu. Modelo. Legal esse negocinho aí. Agradecimentos especiais. Chopine. Era o youtuber lá que apareceu no final. Bem legal esse negócio. Eita. Obrigado por jogar. Então foi isso, gente. Livraria da meia-noite, mais um joguete. Eu morri pra jogar isso aqui agora, né? Porque... Deu tudo errado esse vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado, né, gente? O que vale a intenção. É, deem like, favoritos, -se, se no canal, compartilhem o vídeo, é, comentem o que vocês acharam. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou!